Senhor meus amados irmãos em Cristo estamos aqui é mais uma lição a lição número 11 o novo templo e a restauração do culto e estamos aqui para quem está assistindo a primeira vez eu sou o professor Ronald muito obrigado por você estar aí participando. então hoje nossa lição está com o texto áureo, Ezequiel de capítulo 40 versículo 4 e o texto nos diz e disse meu homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Ezequiel 40, versículo 4. E nossa verdade aplicada disse que o relacionamento com Deus deve refletir um viver de adoração integral, atentando as diretrizes da palavra de Deus. é muito lindo, essa verdade aplicada. Nós temos três objetivos, falar sobre o santuário no meio do povo, explicar a visão do novo templo e apresentar o e ensino para a igreja. Tem referências desde Ezequiel o 43, versículo 1 ao 4, e você lê aí com calma, dá um pause se quiser, né? eu já vou para a introdução. A restauração do templo e do culto sinaliza o interesse de Deus em relacionamento com o seu povo e seu chamado ao serviço, conforme as suas instruções, com dedicação, irreverência e temor para a glória dela. Tá? Então, é, vamos pensar um pouco hoje, né, de que se Deus vai restaurar o templo, né, é porque ele tem um interesse. Tá? Vamos Daqui a pouco nós vamos ver o texto, onde Deus manifesta o seio do seu coração Tá? De estar no meio do seu povo, com o seu povo. Só que se tem um templo, vai ter serviço, tá? Ou seja, a comunhão com Deus é um relacionamento diário, né? É, onde não é assim, a estar na presença de Deus, o culto não é só se aleluia, glória, a Deus, benção pura, não. Ele também envolve serviço, tá? Isso é muito importante, né? Ah, mas é, por que se envolve o serviço? Claro, é, nós né, devemos ter uma razão de existência. O serviço, você dá uma razão de existência, um porquê, tá? Eu estou lá, estou adorando a Deus é, com minha presença, com minha voz, com os meus gestos, mas também tá no meu servir. E o serviço faz sentir que eu tenho uma razão de existir, ok? O santuário no meio do povo, a ordem divina para fazer um santuário, o templo construído por Salomão e a destruição do templo. São três tipos pontos. É, acerca da relevância da presença do santuário na história do povo de Israel. Né? Quando nós olhamos para a história, o que Deus faz desse templo, né? ou dessa presença, vamos dizer, tá? o santuário, o né? que que que, qual a relevância disso? Está dentro da história de Israel. É, Êxodo 25, versículo 8, diz Me fará um santuário e habitarei no meio deles. Olha só, eu sublinhei a palavra meio, por quê? Porque nos mostra claramente que Deus ama estar no meio do seu povo. Se você ler o contexto, verso 25, 8, você vai ver que são 12 tribos né? e Deus disse assim, vai ficar aqui três, deixa outro lado três, aqui três e aqui três. Ou seja, Deus fica no meio, divide né, um para cada parte e ele fica no meio. Tá? Então, isso é interessante, Deus tem prazer em estar no meio do seu povo. Tá? Meu amado irmão, minha irmã, Deus tem prazer em conviver com você, estar no meio do teu meio ambiente. Onde você estiver, seja em casa, seja nos serviços, onde você estiver, Deus tem prazer em estar com você. É isso que está dizendo esse texto. E agora, nesse contexto todo, Deus dá os detalhes, tá? seja do tabernáculo, seja do templo, Deus dá os detalhes de como vai ser construído. Tá? E as ordens tá, que ele dá são explícitas, são claras, tá? são objetivas, são detalhes. Tudo deve ser feito conforme Deus diz. Né? Esse templo, tá? ou o tabernáculo na né? época do deserto, tanto faz, tá? ambos tá? devem ser feitos, tá? construídos conforme cada detalhe que Deus diz. Não há aqui uma vontade humana. Tá? Não, é a vontade de Deus. Vai ser desse material, vai ser dessa cor, vai ser é, esse bordado, né é, vai ser colocado a mesa de um lado, o candelabro de um lado, todos os detalhes, tá todos os detalhes Deus diz. Tá? Ah, vai ser usado no incenso. O incenso tá, que vai ser usado para estar na presença de Deus vai ser feito da forma que Ele diz. Ele passa a receita. Tá? Então... Na adoração a Deus, tá, é importante nós né? é, pensar nisso. tá? Como é que eu estou me apresentando na presença de Deus? Da forma que Ele deseja ou da forma que eu penso, quem sabe, a si Deus se agrada? né? Tá é importante, então, nós percebermos nos detalhes do que Deus quer acerca da nossa vida e nosso relacionamento com ela. O templo construído por Salomão. O rei Davi teve o propósito de construir, Deus não lhe permitiu, e Salomão é colocado por Deus para edificar o templo. Quando da inauguração há advertência. Olha só. Tá? Tudo tem seu tempo. Tá, irmãos? Cada um tem um ministério, Davi tem um ministério, né, de ser um guerreiro nas mãos de Deus, né, um conquistador, um batalhador. E Salomão já é chamado para ser um administrador. tá? É, e aí então Salomão vai construir e é feito a inauguração. Nessa inauguração Deus disse assim: porém, se vós desviares, lançarei da minha presença esta casa que consagrei. Olha só, eu vou lançar fora esta casa que consagrei ao meu nome e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Ou seja, as pessoas vão cachoar, tá? Mas dizer, ó, ah, cadê? Havia esse templo lindo todo, olha só, foi destruído, foi queimado, né? Deus disse assim, tá vendo essa glória toda? Tá vendo a minha presença? Tá vendo todo isso que aconteceu? Porque o templo de Salomão era muito lindo, né? Só que Deus disse assim, tudo isso, toda essa beleza e a minha própria presença aqui, tá? Não podem ser confundidos, tá? Uma é a minha presença, eu estou aqui, porque vocês estão num processo aqui de santificação. Vocês se santificaram, vocês estão em temor, eu estou aqui. Mas se vocês se desviarem, se vocês não me temerem, não me honrarem, não estiverem em santificação, diz o Senhor, né? eu vou lançar fora esta casa. Tá? Veja só o que está dizendo, esta casa é uma representação da minha presença, mas se vocês não honram a minha presença, esta casa não tem valor nenhum. Tá? Eu vou permitir que seja destruído, queimado. Né? E como de fato vocês vêm mais para frente, aconteceu isso. Né? Parece que não queria acontecer, né? É isso que às vezes a gente chega a pensar. Né? Ah, isso acontece com todo mundo, mas com a gente não. Né? Mas aqui, nos princípios que Deus está colocando, devemos ficar de orelha em pé. Então, em 2 Crônicas 36:19 19, diz queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Está vendo? a Deus permite... Tá? É... Os profetas de Deus tá, denunciam a adoração ritualística e repreende os líderes políticos e religiosos, incluindo os sacerdotes. Tá. Então, desde a liderança tá, política, que era uma teocracia mais é, representada numa monarquia, tá, ou seja, o rei deveria reinar conforme as diretrizes de Deus. Então, como os líderes políticos não reinam conforme as diretrizes de Deus, e os sacerdotes também estão desviados, tá? os religiosos, os líderes religiosos também são desviados, aí Deus disse, okay, ok, tudo bem, vocês querem viver a vida do jeito que vocês querem, tudo bem, só que eu avisei, né? aí ele permite aqui tá? essa casa, o templo de Salomão, seja destruído, queimado, né? E os muros, de próprio Jerusalém é, é destruído. É interessante porque quando é, o profeta, os profetas denunciam isso, né? Que ia acontecer, né? Eles acham que não, isso é, desculpa a palavra, mas é papo furado, né? Essa é a profecia da carne. Quem já viu Deus permitir destruir o seu templo? Porque vocês lembram de outra experiência atrás, né? quando Ezequias estava reinando e vem o rei da Assíria, né, com seus 185 mil soldados, e eles não conseguem, porque Deus envia um anjo e mata esses soldados. Só que a observação aqui é que Ezequias né, Ele está temente a Deus. Aí que está a diferença, quando o rei, Tá? Quando o povo está com o coração assim, temente a Deus, Deus opera. Mas uh, o templo não é garantia da presença de Deus. Tá? É um símbolo da presença de Deus, mas a presença tem que estar aqui, tá? no coração, na mente do ser humano. Amém? Então, achava que ia acontecer, Deus ia mandar um anjo, mas Deus não manda porque o povo não está em santidade. A visão do novo templo, o novo templo é vislumbrado, a lei do templo e revelações sobre o excesso sacerdotal no templo. Os capítulos 40 ao 44 de Ezequiel registram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém. O retorno da glória do Senhor ao templo e do serviço sacerdotal. Então Deus mostra... Tá? É, o desejo dele, o plano dele, é muito bonito isso, quando Deus pode compartilhar seus planos com nós, né? que vai haver uma restauração do templo e, novamente, passos detalhes do templo tá? e a sua glória voltando. Ezequiel é levado à terra de Israel e vê um templo no princípio do ano. Né? Assim, a visão se associa com a esperança do novo tempo para o povo do Senhor é o tempo de restauração, tá? Então, quando nós não vemos, né, A luz no fim do túnel, nós desesperamos, né? Meu Deus, que vai ser. Mas quando aqui há uma visão, tá? Eu vou colocar assim, da luz no fim do túnel, tá? Uf, há uma esperança, tá? Então, estava destruído toda a terra de Jerusalém, o templo queimado, os muros queimados, mas agora Deus mostra uma visão, tá? O templo vai ser reconstruído, né? é um princípio de ano, né? Ou no princípio do ano. Ah, esses divergências acerca desse termo, no princípio do ano, mas tudo bem, não nos importa agora. O que importa aqui é a mensagem. Está chegando o tempo de restauração. Essa aqui é a mensagem, tá? Veja a luz no fim do túnel, tenha essa visão, enxergue isso. Então, quando eu enxergo isso, meu Deus, né? Lembra do profeta, aliás, do sábio Salomão que disse, não havendo profecia, o povo se corrompe? Profecia é visão do futuro, tá? Se eu não consigo ver um futuro promissor, eu fico desesperado. A né? desesperança que se chama, né? A pessoa fica, meu Deus do céu, o que, que vai ser de mim, tá? Então, Deus nos mostra uma visão de um futuro de restauração. No início da visão, o profeta recebe a ordem de estar bem atento. Olha só. É interessante isso, tá? Grave vem isso. Ezequiel 40, versículo 4. Eu coloquei esse texto, mas você também vai ver Ezequiel 43, versículo 6 ao 12. Tá? O que ele é diz Ezequiel 40, versículo 4? Filho do homem, vê com os teus olhos... Ouve com os teus ouvidos e põe no coração tudo o que eu te fizer perto. Porque para tu mostrar, fostes tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto viste. Olha o que Deus está dizendo. Não estou falando para você, Ezequiel, né? que você é, só crie uma imagem mental, né? pensando, ah, Deus vai me abençoar, Deus vai nos restaurar. Não. Olha o que você está dizendo, eu quero que você veja, é, Ezequiel, como seria né, se você né, estivesse lá em Jerusalém, se você visse, de fato, com os seus olhos, presente, presente lá em Jerusalém, ver com os teus olhos, ver a ênfase, tá? Se você vê esse templo, imagina você vendo o templo e escuta os sons, escuta os sons de Ezequiel. Tá? Como quando estava lá o templo, né? agora você vê o templo de novo, em pé. Que sons você ouve? A adoração dos levitas, os louvores a Deus, né? E põe no teu coração o que você sente, Ezequiel. Quando você vê isso, o templo novo, você ouve os sons da adoração a Deus nesse templo. Como você sente no coração, Ezequiel? É isso que Deus está dizendo, tá? Quando Ele enfatiza, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração. Meu amado irmão, minha irmã. Eu quero que você pense a assim, ser acerca da bênção que Deus tem para a tua vida. Aquela promessa que Deus falou com você, que te daria, eu quero que você veja essa promessa, você veja nesse meio ambiente, escute os sons que haveria, tá? O que há nesse ambiente de adoração a Deus e desfrute disso, tá? E aí e Deus diz assim, é isso, eu te trouxe aqui para te mostrar, eu quero que você vivencie essa alegria. E quando você vivenciar esse momento, experimentar essas sensações, aí você vai anunciar, Deus vai nos restaurar. Aí é o quê? É uma convicção. Aí é uma fé clara, ok? É, revelações sobre o excesso, sacerdotal do tempo. Agora o foco se volta para os detalhes referentes às pessoas, serviços e culto no templo. Todos os componentes, pessoas, serviços e culto também deveriam ser norteados pelo princípio da santidade. Ou seja, o templo da época foi destruído por falta de santidade. Então, em todos os detalhes, as pessoas, serviço e culto devem ter santidade, ser norteados pelo princípio da santidade. Jesus avisos em e ensino para a igreja, parte 3. Três subpontos. Jesus Cristo, sumo sacerdote, servir com reverência e piedade e procurar cumprir bem o ministério. Então, nesse tópico, serão enfatizadas algumas missões aplicáveis à igreja. Nós vamos pensar né, alguns pontos. tá Os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens falhos e mortais. Agora temos o nosso grande sumo sacerdote sem pecado, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Em 1 Pedro 2, 5 ao 9, nos diz que todos os que estão em Cristo, Jesus, são constituídos sacerdócio santo. Tá? Então, é interessante porque aqui nos faz o um paralelo, né? Ele coloca os, os sacerdotes do Antigo Testamento de um lado, coloca o sacerdote Cristo de outro lado, faz essa comparação. Isso, olha, também os sacerdotes aqui, tá? Eram homens mortais, fracos, falhos, pecadores, né? E agora não, agora você tem aqui um sacerdote que é puro, santo, sem pecado. E quando você aceita Jesus, você se faz um com ele. Portanto Deixa que a santidade do Senhor provoque santidade em tua vida. A presença de Deus tá? é, manifeste na tua vida na forma de santidade. Servir com reverência e piedade. Hebreus 12, 28, 29 diz assim: Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual se fomos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um o consumidor. É, veja que temos liberdade de entrar em sua presença, mas passamos isso com reverência e piedade. Tá? Então, pensa bem. Tá? Temos liberdade tá? de entrar na sua presença, mas essa liberdade deve ser pensada, tá? é, reverenciar tá? é, e ter a santidade no mundo. Ou Procurar cumprir bem o ministério. 3 de Ezequiel 40, versículo 31, pelas instituições detalhadas das responsabilidades dos evangélicos e sacerdotes, é, ou seja, tudo que provocou a desestabilidade do passado deve ser cuidado aqui para não venha a cair no mesmo erro. Então, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpra essa reviscorrigida, da tá? Colossenses 4:17. Na NVI diz: cuida em cumprir tá? o ministério que você recebeu do Senhor, ou seja, é, tem a iniciativa de fazer, mas não fica no meio do caminho. Cumpre, termina o processo. Ok? É início, meio e é Viva plenamente esse ministério. Muito bem, nós chegamos à conclusão, falamos sobre o santuário no meio do povo, explicamos a versão do novo templo e apresentamos os avisos e ensinos para a igreja. Obrigado por estar aí. Lembre-se de deixar seu like. Tá? É, compartilhar. Se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e muito obrigado por tudo e até a próxima lição, a ah, se Deus assim nos permite.